Oi. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar Easter Eggs do, do, do Google Chrome. Então, vocês vão, pesquisam Chat Chan Slide no Google, cliquem nesse microfone. To the right now! Olha o que acontece. To the left! Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, two stumps. Left foot two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Criss cross. Criss cross. Tchau, tchau. Real smooth. Real smooth. Let's go to, work. to the right now. Então, mais um easter egg. Tá? Então vamos pro segundo easter egg, pode ser segundo easter egg, já na Não, pera. O segundo easter egg você pesquisa de Wally, e clica aqui, ó. Aí você vai acendendo, ó, passa, passa, passa, passa, passa, passa. Tá vendo? Eles acenderam. Para sair, clique nesse Xzinho. Então, mais um Easter Egg. O próximo Easter Egg é quando você clica DVD Queen Saver. Você passa aqui, ó. E olha o que acontece com o Google? Não é mentira, gente. Isso é Easter Egg. Olha lá, é de verdade, ó. Está indo. ó. Passando por aqui, ó. Bom, sim, DVD. Olha, gente. Ele tá passando. Olha lá. Não é mentira. Olha aqui, ó. Para sair desse modo, clique em um site. Tá vendo, Tá vendo? Esse aqui também tem, ó. Esse site, ó. sim, entendeu? Então, mais um easter egg. O próximo easter egg é quando você clica. Hobby. Pesquisa role. Você clica aqui. E, e, e você pode ir atirando. Você pode atirar em tudo, gente. Não é aqui, ó. Aí, para poder limpar, clica aqui. ó. Prontinho. O próximo easter egg é quando você clica. Março 2020. Ou então, seja, Marte 2020. Depois você clica aqui. E olha só. Ó. Oh, isso tudo não é mentira, gente. Tem que falar que isso é mentira. Mas não é. Tá vendo? Ele tá passando, ó. Ó. Ó, ele fica passando. Entendeu? Pra sair desse modo, clica nesse X. Então, mais um easter egg. pregues beijo tchau